Fala aí meu amigo, falei minha amiga, beleza, tudo bom, trazendo para vocês aqui um suplemento muito bom mesmo, é aprovado pela ANVISA, é o Tubo Lipo Black. Ele é um suplemento 100% é, natural que o uso dele ajuda a perder peso, queimar caloria, emagrecer 100% de forma natural, sem ter que fazer muitos esforço físico para você emagrecer. É, o Tubo Lipo Black. Ela é vendido apenas nesse site aqui que eu estou mostrando a você. Cada pote contém 60 cápsulas. É, caso você queira comprar o li tubo Lipo Black, é o uso indicado é duas cápsulas por dia. Pelo menos é, você utilizar o tubo Lipo Black pelo menos três meses para ter um tratamento eficaz. Se você gostaria de perder peso, o tubo Lipo Black é para você. E já tentou de tudo aí para perder peso e não consegue. O tubo Lipo Black é uma forma exclusiva desse site que eu tô mostrando a você aqui. Ele não... eles... essa empresa não vende esse produto em outro site. Se você comprar esse produto em outro site, aí você tá, pode estar tá comprando um produto falsificado. É, eu vou estar tá deixando o link na descrição desse vídeo aí para você que gostaria de comprar o tubo libido Black. É, o tubo libido black é vendido apenas nesse site que eu estou mostrando a você o tubo libido black é um produto 100% é original 100% aprovado pela anvisa porque todo suplemento que é vendido na internet ele tem que ser aprovado pela anvisa para ser vendido na internet não adianta nada você ir em outro site e comprar um produto falsificado aí que você além de tudo de não resolver seu problema ainda vai colocar sua saúde em risco eu tô trazendo esse vídeo para alertar você certo? É porque eu comprei esse tubo libido black lá no Mercado Livre. E eu já estava utilizando ele há dois meses. É, esse produto aí eu comprei no Mercado Livre lá. E é, eu comecei a utilizar ele. Eu comecei a passar mal. É, o, o uso dele estava é, me dando dor de cabeça desse produto. É, tava dando dor de cabeça. Estava é, gomitando aí. É, um produto falsificado aí. aí até eu conhecer esse verdadeiro site aqui aonde que eu comprei o produto é 100% original aprovado pela Anvisa aí é, o suporte desse site aqui é muito bom eles te dão um suporte muito bom aí eles te explica tudo certinho como você deve é, tomar esse produto de forma correta para você emagrecer 100% é, 100% de forma segura que não adianta nada e você comprar um suplemento aí que não te ajuda em nada Além de tudo, você coloca a sua saúde em risco e perde seu dinheiro, certo? É, eu tô trazendo esse vídeo aqui, mesmo é um desabafo mesmo, porque eu comprei esse produto no Mercado Livre aí e passei muito mal utilizando esse produto falsificado. Aí depois que eu comprei nesse site é, oficial aqui, o produto é super bom mesmo. É, eles me dão um suporte muito bom aí via, via e-mail. Esse site é um site muito confiável mesmo, eu super indico. É, além de tudo, eles, aqui abaixo do site, como você tá vendo, ele, ele tem CNPJ é, Ele tem o CEP, tem tudo certinho aqui ó, do site É um, uma empresa séria Não é produto falsificado nem nada é, Então galera, eu vou estar tá deixando o link, o, é, o link aí para você tá comprando tubo lipo black original Porque se você comprar esse produto falsificado, você pode tá, ter dor de cabeça aí E entre outros problemas aí, certo? Então clique no link abaixo aí para você estar tá comprando um produto 100% original, aprovado pela Anvisa um produto 100% que vai funcionar mesmo Mas o produto tem que ser original que não adianta nada você comprar uma cópia aí tá colocando sua saúde em, em risco Então clique no link na descrição desse vídeo e peça já seu tubo Lipo Black original Sem cópia, sem imitação e frete totalmente grátis Clique no link aí